Fala aí minha gente, hoje eu vou estar tá trazendo aí um joguinho bem antigo pessoal, que vai relembrar aí a infância de muitos games aí da época, que é o River Rider, um joguinho aí de nave disponível na Play Store para quem quiser baixar, e vou estar tá jogando nesse controlezinho aqui da Multilaser, ele vem com os principais botões aqui que é o A, X, Y e B, os dois analógicos aqui, direcionais, botão Select, Home e Start, Aqui atrás, aqui ó, vem com R1, R2, L1 e L2. Beleza, pessoal? Então, antes eu peço aí que se inscreva no canal, dê aquele like aí para fortalecer e vamos para o jogo. Então, então, pessoal, o jogo é esse daqui. Os comandos, o B atira, direita, esquerda, para frente, acelera, para baixo, diminui a velocidade. A gente tem que passar por aqui para abastecer. Esse jogo aqui foi o precursor aí de muitos jogos de nave. Esteve no auge aí entre os anos 80 e 90. Foi o primeiro jogo aí a ter cenário. E esse visual colorido aí, cheio de inovação aí pra época. Joguei esse jogo aqui pela primeira vez quando eu ganhei meu primeiro videogame. Que foi um Atari aí dos meus pais. Fiquei muito feliz na época. Lembrando pessoal que esse jogo aqui é compatível aí com qualquer gamepad. Está disponível aí na Play Store de graça para quem quiser baixar. Então é isso pessoal, eu fiz esse vídeo aqui para relembrar aí a infância. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!